sejam bem-vindos a mais um PEN, responde... Eee! Nossa, esse foi o EA mais animado, cara. Posso demitir a line do... Bloco? nossa senhora. Eu acho que a nossa primeira pergunta, ela pode ser falando sobre esse cenário que a gente vive. Vocês acham que tem chance da China invadir Taiwan, tudo que tá acontecendo com a Rússia e a Ucrânia? Nossa, eu estudei muito esse assunto. Eu é sabia sério? que você ia trazer <risos> E vocês jogam a Ignis Cup agora, no dia que esse vídeo sair, que é na terça-feira, dia 1 de novembro, é isso? Exatamente. Isso. Nossa, sim. O vídeo sai antes, então vocês querem já falar se vocês vão ganhar ou não? Cara, a gente tá com uma preparação, né? <risos> <risos> a gente nunca subestima nossos nosso adversário, porque aqui é sério, né? A gente Mas... nunca subestima, já ganhamos. <risos> Uma caixinha de surpresas, então, quem sabe vem uns piques bem diferenciados aí. Ah, gosta, <risos> a, gente a gente gosta, a gente gosta. Mas vocês estão tendo toda uma preparação, então vocês têm coaching step, vocês estão treinando todos os dias, vocês estão treinando, né? Aqui onde a gente tá, que eu não sei onde a gente tá, mas a gente tá em algum lugar onde elas podem treinar. A gente é. tá no Correio das Maravilhas, aqui, é. escondido. É, é. a gente treina muito todos os dias aqui. E a rotina de treino de vocês é. Normal, como é que funciona? Então, eu não sei o que, que é considerado normal, né? Mas. <risos> é, eu também eu não, porque acho... eu tô há 4 anos sem treinar, também não sei como é que funciona. A gente mas. começa de tarde e termina de noite. Mas vocês em é, média joga... umas 8 horas por dia? A gente joga um bloco e um MD5. Um bloco e um MD5? Não, é um bloco de um. Ah tá, um MD5. Que são na verdade 5 jogos. Sim. Ah, ah, é então isso. é o mesmo padrão. Vocês fazem draft bonitinho. Sim, Bom, gente. Gente. Ou seja, é um cenário profissional que está se desenvolvendo agora, então não é uma Sim. coisa amadora. Acho que é importante deixar isso claro. E a gente espera que... Fico muito feliz da Rush comentar, né? Inclusive, essa, essa questão da PEN ter abraçado o projeto e de vocês terem entregado só vitórias. <risos> Maravilhoso! É o um win-win para todos os lados. Eu tenho umas perguntas aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta interessante. Vou ter que puxar a sardinha. A primeira pergunta é: como tem sido a experiência de vocês dentro da PEN Games? Sabendo que é uma organização com um grande histórico dentro do cenário de League of Legends e também com a torcida abraçando tanto vocês. Acho que essa parte é muito legal, porque vocês engajam muito no Twitter, né? tem uma sim, bela do sim. fanbase. Sim. E, inclusive quando a Riot não colocou a fanbase no vídeo... É, é eu <risos> é. um fogo da Riot Games. Tá, é algo divertido, bem feliz, assustador. Eu nunca esperava que ia ter tanta gente me seguindo, me seguindo todo mundo. Cara, eu já me acostumei um pouco a lidar com o público já. Faz acho que um, dois anos que eu tô lidando com o público Mas quando eu entrei na BEM eu não tava esperando que acontecesse o que está acontecendo Mas, mano, é muito bom, tipo, é muito graficante você entrar nas transmissões E ter um monte de copy pasta lá, uma pra cada menina diferente Mano, é cheio de meme, cara, eu dou risada, mas as meninas são muito boas, velho é Muito legal ser abraçada pela torcida toda Tipo, eu não tava esperando essa quantidade de amor E eu acho que, mano, mesmo se a gente tivesse perdendo, eu acho que o amor ia ser igual Eu acho Acho que ia ser é 90% igual. Também igual. <risos> <risos> um dos seus maiores medos em relação à segunda carreira com o LoL era essa questão da imagem. Uhum. Porque eu ficava, mano, se as pessoas me vissem não só, tipo, como uma player, mas também como uma pessoa. O que elas iriam falar de mim, sabe? Eu tenho muito medo de... Em relação a comentários negativos. Em uhum. relação a não, não me aceitarem ali. Certo. Independente, assim, sabe? Então eu tava muito ansiosa pra quando sair seu anúncio só que eu tá falando com muito medo. Então, quando eu vi que, tipo, foi mais algo positivo, eu fiquei muito feliz. <risos> muito mesmo. Tipo, até hoje eu ainda não, não processei tudo, sabe? É muito felicidade do cara em mim. Então, sério, eu sou muito grata, velho. Eu tô grata. muito animado por vocês, porque se. Não querendo, lógico, já que a vitória, mas afinal é presencial, né? É presencial, afinal é quando, vocês sabem, de cabeça? Já 12. Ah, é rápido, então? Certo. Ah, vai ser divertido, né, vocês Sim. Vai ser divertido. Eu tava preparada já, porque eu já tive uma experiência, né, com o público e tudo mais, então eu já tava bem preparada, assim. Claro que a dimensão é totalmente diferente, é muita gente, então assim, com certeza é um choque pra todo mundo, mesmo que esteja acostumado ou não. Uhum. E... Eu tô muito feliz também, igual todo mundo aqui, de ter pessoas apoiando, acreditando na gente o tempo todo, isso é muito legal. Cara, eu acho que pra mim, o que eu senti é que a forma que a gente foi abraçado pela torcida da PEN foi algo único, assim, porque eu acho que muito deles também esperavam muito por esse momento e eu sinto que a gente como time, como jogadoras eles como torcida é muito uma via de mão dupla e que a gente... Mano, eu não sei, a gente tá criando uma conexão com a torcida, que nunca pensei que eu ia conseguir ter isso, esse, todo esse amor, esse carinho que a gente tem, é uma parada, tipo, indescritível, que nem a Luma falou, todas as copi-pastas a gente, Sim. a <risos> gente acaba o jogo, fica olhando lá, ele fica rachando o bico, uhum. sério, é uma felicidade que não cabe no peito, é muito bom a gente estar tá aqui, a gente tá vivendo esse momento, então, realmente, só tenho muito a agradecer a torcida, agradecer a Penha, agradecer tudo que estão fazendo pela gente, isso é incrível. O Akio me a deixa, então eu vou perguntar, como é a relação de vocês fora de jogo? Bixi. Ah... Não. não... Não entendi as relações, ainda. É tá explícito, <risos> Como assim? Me <risos> avistei, me avistei. Ah, eu quero falar. Ah, vale? Vale? E olha que eu não sei que se querer falar, mas mano, sério véi, eu sinto que cada dia a nossa relação verdadeira é muito, muito mesmo. Tipo... Eu já acho que foi surreal quando a gente se conheceu, no dia que a gente se conheceu. Vocês conheciam antes de fazer o time? Não. Não. Não. Foi tudo muito novo, assim, foi muito do nada. Uhum. Porque, tipo, foi de emoção para outro. Mano, vocês já vão pra cá, já vai começar tudo, já vai começar a rotina e pá. Ok, tá bom, <risos> vamos lá. Mas, tipo, mano, conhecer vocês tem sido incrível, incrível mesmo. Tipo, desde o primeiro dia a gente tem se dado muito, muito bem, cada vez mais. Tipo, tanto dentro e fora de jogo. Então, cara, sei lá, velho. Eu tô amando isso. Eu é, não sei se eu acredito em você pelo Vista Luma. <risos> o que é esse visto? que, não, sei não. que não, a gente. Falando sério, desde o primeiro dia, mano, achei muito tranquilo todo mundo. Todo mundo se respeita muito. Menos na hora do Monopoly. Nossa! Não, pa, não, não, não, não, não, não, não, não. É verdade, é verdade. verdade. Isso você tá joga de tabuleiro, tabuleiro mesmo? Não, é online. Não, não, online. Não. É tipo na TV você tem ideia? É tipo duas da manhã, elas estavam xingando um pato, que o pato era certo. O, <risos> o pato era certo, não mudou. Eu falei, quero bonequinho dele. E daí tava um pato desgraçado velho. Tem que xingar mesmo. Todos os dias que a gente joga alguma coisa, é literalmente às cinco, fazendo um composto pra ganhar do sorte. Se a gente assim? não consegue. se a gente joga alguma coisa que não é LOL... é <risos> tipo, basicamente é essa a regra. Qualquer outro jogo, meu, a gente jogou overcooked. Eu achei que o time ia acabar, <risos> mano. esse overcooked eu quase passei mal de tanto da risada. Mano, Muito sim, velho, acho que foi o dia que eu mais rindo, sem brincadeira. Ninguém conseguiu falar tô... o básico de jogo. Ah, tava tá chorando aí. de rir. A, gente... rir, a cozinha pegando fogo, lá tava... e todo mundo caiu xingando. Tava todo mundo rindo, eu não lembro quem tava fugindo de mim. Tipo, eu tava tipo, por favor, me dá comida. A pessoa fugiu Quem era pra tá lavando? O prato tá cozinhando. Quem era pra cozinhar? Pra ah, cozinhar. você é hard no... no... Sim, você hard é tudo que eu jogo. Meu mãe tem, tem que ser tryhard hard no Facebook, porque o jogo é difícil, tá ligado? Vocês fazem live? Quem é que faz live? Todo mundo faz live. Eu faço. Eu faço. forte, é não né? É. não comecei ainda. Eu comecei fazendo live, não sei Justo, você começou, começou com o com streaming, fazendo, então. Sim, comecei fazendo live. Eu fazia for fun, sim. Uhum. E não é mais forfão, agora você odeia. Não, eu, eu ainda amo, só que agora, <risos> tipo, deixou de ser uma prioridade minha. justo Mas quando eu comecei, cara, quando eu comecei, foi na pandemia que eu consegui uma internet boa. Só que eu tava, tipo, fazendo faculdade, eu tava fazendo estágio e quando dava tempo eu fazia live. Aí, quando os outros dois acabaram, eu fiquei focado na live, tipo, o fazendo live, aí agora que eu estou sendo pro player primariamente, né, aí eu tive que parar um pouquinho com a live, mas meus fãs entendem, né? Humanation, vocês me entendem. É difícil conciliar, realmente, né? É. com a horários e de um e tudo mais. Eu tenho que priorizar o Monopoly. Né? Eu... o meu momento de pausa, né, que eu... Tava tranquilinha assim. Eu comecei a estimar bastante. Tava criando uma de mazezinha ali, em cima de stream e tudo mais. Mas eu gosto mesmo de competir, né? Então sempre tava almejando competitivo, mesmo fazendo live. Mas eu amo ter, interagir com as pessoas que gostam de interagir comigo. Então Sim. era muito divertido, sempre gostei. Bom, eu comecei a fazer live acho que em 2014. Não, em 2014 não. Cara, eu não lembro quando foi. Acho que em 2019 eu comecei a fazer live. Eu tinha, sei lá, 15, 14 anos, assim. Eu fazia forfã também. Mas quando eu comecei a, a jogar mais o jogo, eu também sou que nem ato, sou muito competitiva, assim. Na live não dá pra você ficar muito focado, sei lá, tem que ficar sem cã, não dá pra ficar respondendo muito chat. E quando eu faço live eu quero ter essa interação com o pessoal e tal. Então quando eu streamo, eu faço uma coisa bem mais divertida, jogando assim, um wallzinho no um Forfan. Pra dar umas risadas, eu fico com uma música autona assim também, porque esse é o jeito que eu gosto de fazer live. Ah, mas você ouvindo a música autona, jogando é. ouvindo a música autona, não te é. distrai? Não, me foca. Sério? Sério? Sério. Gente, eu não consigo, nossa, eu perco tudo. Eu comecei a streamar esse ano. Foi no comecinho do ano que eu realmente consegui um PC e consegui streamar. Uhum. Então, daí eu sempre quis streamar e eu comecei a streamar, eu gostei, eu amei muito. Assim, o público ainda não é tipo, uau, é mais meus amigos mesmo. Só que tipo, mano, eu tava amando mesmo, muito mesmo. Eu gosto muito da interação com o chat, gosto muito de ficar mostrando as coisas que eu gosto, de também ficar vendo as coisas que me recomendo. Uhum. Daí eu fico jogando, fico ouvindo música, fico vendo música. Você joga isso. mais forfã na live, então? Sim, sim não gosto de ser aquela pegada muito séria, às vezes eu fico meio, mano, será que, tipo, não sei. É é, difícil, é, um, é um dilema realmente, porque eu lembro, eu lembro que na época que eu jogava, porque quando você é pro player, e você streama, é tem uma cobrança a mais, né? Porque sim. se você tá, ah, sim. É. você tem que jogar com os picks que tá no meta, e você não pode ficar jogando tanto for fun, porque se você morre, porque você é assolado, que você tá com um negócio nada a ver, ah. ou cara, esse é o mid da pen, ou sei o quê <risos> o pessoal tem, tem uma coisa a mais né, sim, eu Acho sim. que continua sendo divertido, mas acho que a única pessoa do mundo que tem o privilégio de abrir a live, não falar nada, só ficar jogando é o faker e ninguém reclama. E você não fez live ainda, Flávio? Claro. Então, é, eu fazia live antigamente, ah, eu, fazia. Fiquei, eu fiquei um tempo fazendo, só que eu tinha equipamentos tão precários que eu tive que parar, porque eu me estressava. E agora que eu tenho essa possibilidade, já tô pensando em começar a fazer novamente. Só que diferente da pegada das outras pessoas, eu provavelmente faria a pegada que é só séria e focar na gameplay, em si, que é mais meu jeito. Eu, eu fico um pouco com isso na cabeça pra ver se será que iriam gostar desse jeito. É, tem é pra é a diversidade pensar, então. do time, né? Mas ah. a ah, gameplay seria de qualidade? Sim! Não, não. Com piques exóticos, mas de qualidade, porque eu gosto de inovar. Assim, eu acho muito difícil fazer live jogando jungle. Você não se sente. Eu é me assim sinto que... perseguida. É! Parece que todo mundo sabe onde me você sinto. tá o um tempo inteiro. Ah, eu me sinto, é de. Eu acho claustrofótico demais quando não, eu caio o tofila de cara. Um... Parece que meu cérebro tá entortando quando eu jogo. <risos> jogo. Você não <risos> sabe se o cara é muito live. bom ou se ele tá assistindo a sua é, live. É, Nossa. eu tenho esse sentimento. Você rouba muita experiência no mid? O quê? Você rouba muita experiência no é Não é experiência não, é o evidença aqui, ó. Ela passa no mid roubando minhas vezes tudo quando. Troco a troca o assignment ah. Mano, a Luma chega de ver Mete vez. o louco de ajudar a puxar Não, não sei. Quando, quando ela pode ajudar a puxar Tá tudo, tipo, não, pode roubar tá, tá suave Quando não é pra puxar, não roube meu recurso Por favor Eu Não sei o que vocês estão falando, gente Acho que mas é o Graves que farma o jogo inteiro e não faz nada, ou é o Graves que dá dano? Não, o meu Graves é o tanque de guerra, o sarcasmo. fala. Vai pra cima? Eu, assim, quando meu Graves tá de red, eu invoco outra personalidade. Só ando pra frente. Esse foi mais um bem responde. Ah. ah. ah. E não, esse sei. foi mais animado? Não, tudo bem, esse não é pra ser animado, realmente. É para ser é depressivo, é. triste. <risos> Muito obrigado por assistirem, como eu falei antes, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que, que vocês gostariam de ver, se vocês querem vê-las novamente e se querem vê-las novamente também, tragam temas que vocês gostariam que abordássemos e a gente se vê então uh, no próximo vídeo. Lembrando de assistirem, vai dar tudo aí no link da, na, na descrição do vídeo, as redes sociais delas, por onde vocês podem acompanhá-las, as lives, o editor vai botar tudo, tudo que a gente pode aí na descrição desse vídeo. E o link e o horário do campeonato também para vocês assisti-las hoje. Esse vídeo sai antes do campeonato. Bora lá torcer para a nossa lineup né? feminina E a gente se vê. Falou, galera? Tchau, tchau. tchau. tchau.